Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou Clóvis Fernandes e hoje iremos falar sobre os princípios SOLID, que são usados para o projeto de classes. Os princípios SOLID uh, ajudam a diferenciar as dependências entre as classes. O nível que a gente vai trabalhar com esses princípios é no nível das classes. Embora envolva a refatoração de alguns métodos também, mover o um método para lá ou para cá e assim por diante. Uh, olha o que vocês estão vendo aqui. Isso é o princípio solid. Quer dizer, em português, o solid, solid é, uma, é um anônimo, tá certo? É, é, corresponde a uma coisa que você desenvolver e dar mais solidez ao, ao seu processo de desenvolver, tá certo? Na verdade, o que a gente obtém no co é é o contrário do SOLID. Nós vamos encontrar um software mais flexível, mais fácil de gerenciar. Essa é a ideia, na verdade. Os princípios sólidos são cinco. São cinco princípios que foram propostos pelo Uncle Bob. O objetivo é trabalhar no nível do projeto de classe. Eu, eu vou examinar se as classes estão adequadas a esses princípios. Tá certo? Essa é a ideia. Nós já vimos que existem três grandes problemas uh, no desenvolvimento de software orientado a objetos. Expressar a intenção, em que você tem que dar nomes apropriados para métodos, variáveis de instância, classes, interfaces, variáveis temporárias também, está certo? a parte de duplicação de, de, de código, né? Você ter código redundante e, obviamente, ter código redundante significa que você vai ter muitas dependências quando alguma mudança nesses códigos ocorrer. Você tem que mudar em cada um desses lugares, tá certo? Mas existem outras dependências que não são decorrentes apenas de, de, de, de código duplicado, tá certo? Então, o, o Solid vai ajudar a trabalhar com isso, tá certo? Uh, um dos pontos principais que, nós, que, que a gente usa é, é o conceito de abstração, acoplamento abstrato, o uso de classes abstratas, o uso de interfaces de Java, tá certo? É que isso é que vai ajudar a reduzir as dependências entre as classes. Uh, outro ponto importante é balancear a, a, a coesão da classe com as suas dependências. A coesão da classe significa que você tem é, para uma dada tarefa, o que você, vocês lembram lá do CRC, né? Eu, eu descrevia uh, o que uma classe ou um cartão CRC né? tá certo? E essa descrição é, a gente pode chamar de tarefa, tá certo? Ou seja, a, a coesão significa que para essas tarefas, é, é, fazer para tarefa que uma classe tinha, era responsável, nós é, definimos um conjunto de responsabilidades é, que estavam é, de acordo com essa, com essa tarefa. Tá certo? Então, a coesão que nós queremos é uma coesão alta, ou seja, o, o, o mai, um grau maior é, de é, fazer com que o grupo de responsabilidades da classe correspondam à finalidade da classe, à tarefa da classe. Tá certo? Isso é a coesão. Então, nós queremos uma coesão alta. Por outro lado, ao desenvolver software, nós distribuímos a inteligência desse software entre várias classes. Então, vai existir dependência entre as classes. O grande é, desejo nosso é que as dependências sejam um baixas. chama de baixo acoplamento. Né? Ter dependências é o acoplamento. Ter um baixo acoplamento. E ao longo de nós desenvolvendo isso no TDD, nós vamos estar balanceando, né? Em alguns momentos a gente não é tão coeso, tá certo? Uh, talvez uh, menos acoplamento ou mais acoplamento e assim por diante. Mas a ideia é que você tenha mais coesão e menos acoplamento. E uh, os princípios sólidos ajudam a, a, a trabalhar isso. Em consequência, dado que eu já tenho usado, continuo usando aquela expressão de, de da intenção nos nomes é, que aparecem no meu programa variáveis de instância variáveis temporárias nomes dos métodos nome, nome das classes nome das interfaces é, e seguindo os princípios vocês é, vão ver através de outros materiais do, do nosso curso que o programa fica mais legível tá certo Quer dizer eu, eu, ele vai ajudar a, a, o programa ficar mais legível, mais extensível. Né? Tá certo? Significa ser mais extensível. Significa que vai ser mais fácil de manter. Ou seja, quando eu adicionar um novo uh, requisito, uma nova responsabilidade, ou mudar um requisito ou responsabilidade antiga, tá certo? o sistema vai estar muito mais pronto para permitir que você tenha uma facilidade maior em fazer essas mudanças e nós sabemos que no desenvolvimento de software a mudança é inerente aparece a cada instante bom quais são esses cinco princípios tá certo solid é um acrônimo cada letra dele corresponde ao nome do princípio tá certo então o s é para single responsibility principle uh, também se como vocês estão vendo na tabela se faz uso também muitas vezes da sigla da responsabilidade. A gente fala o conjunto solid como o conjunto dos cinco princípios, e cada uma delas tem a sua sigla que às vezes vai ser usada e nós iremos usar. O O, o, o, o do solid é o Open Closed Principle. Na sigla fica o OCP. O L é o Liskov Substitution Principle. Liskov é uma grande cientista de computação e em 1988... Propôs esse princípio, tá certo? Que depois acabou ficando com o nome dela. Então ele é o LSP. O I, né, do Solid, é o Interfa Interface Segregation Principle, tá certo? Ele é o ISP. E o D é o Dependency Inversion Principle, ou DIP. Bom, eu, eu vou estar tá fazendo uma, uma... Não, aqui, bastante sumária o que nós depois iremos uh, apresentar em outros materiais, em vídeo, e em... Né? detalhando cada um desses princípios e como eles podem ser usados para uh, você descobrir esses maus cheiros relacionados com classe e aplicar técnicas de... para cada... Para cada... Uh, seguindo cada um dos princípios que vão tirar esses maus cheiros. Tá certo? Então, no, no SRP, né? o Single Responsibility Principle, a gente tem que é, lembrar que a responsabilidade que o Uncle Bob usa aí, é, nesse caso desse princípio, não é a responsabilidade que a gente falava anteriormente. Seja, quando eu falava em responsabilidade, eu estava falando de é, o, o que a classe faz ou sabe. A responsabilidade do Uncle Bob, aqui nesse caso, é, corresponde àquela finalidade da classe, a descrição da classe, está certo? Ou seja, a tarefa que a classe deve fazer. Tá é isso que, ele, que deve corresponder. Então, uh, nesse sentido, uma classe ele deve ter, é, segundo esse, esse princípio, uma e apenas uma razão para haver alguma mudança. Ou seja, o que significa isso? Se eu tiver é, duas tarefas que estão incorporadas numa classe... E isso fica bem claro quando eu estou descrevendo a classe e eu vou dizer, é, a, a, essa classe faz isso e aquilo, e aquilo outro, se tiver mais do que duas, está certo? Então, quando eu estiver fa fa falando, eu, eu, eu descubro isso. E, e, e significa que quanto mais finalidades eu tiver incorporando na mesma classe, eu tenho acoplamentos Desnecessários, porque eu posso estar mudando alguma coisa por causa de uma razão, né? por causa de uma finalidade, e aí eu tenho que... Isso afeta todo mundo que depende da, da minha classe. Tá certo? Já o, o OCP, ele expressa, isso aí foi o Meyer, diz que deve ser possível é, estender o comportamento de uma classe sem... Alterar o comportamento existente. Está certo? Quer dizer, se eu estendo e mudo o comportamento existente, anterior, né? os comportamentos anteriores, que comportamentos vão corresponder a responsabilidades, né? eu é, estou violando esse princípio da OSP. Já a LSP, ela garante que, o polimorfismo esteja ocorrendo de uma maneira mais adequada. O que significa isso? Significa que objetos de uma classe, que você declarou ou, ou, eles, uma variável como sendo de uma classe, eles podem ser substituíveis tá certo, por objetos de subclasses. É o polimorfismo puro, mas garantindo que não vai haver nenhuma alteração em algum resultado. Tá certo? Então isso é importante a gente ver. Já o, o, o, o ISP, né? o ISP, isso tem a ver com, com interfaces que são muito gordas. Ou seja, você tem uma interface que, tem, que, que, que faz uh, muita coisa distinta, isso pode ser um, um problema. A ideia é ter interfaces mais magras. O que, que significa? Vamos fazer uma analogia com o fato de você usar um casaco. Você pode usar um casaco que aguenta mais frio, tá certo? Então eu posso usar esse casaco quando eu estiver é, com o tempo estiver com menos frio, tá certo? Mas eu vou, posso sentir calor se estiver com menos frio. Então ele, ele não está me atendendo totalmente, porque ele foi feito para atender com pouco frio, muito e, e muito frio também. Ele atende, mas tem uh, um, um, um efeito colateral uh, que não é muito bom, tá certo? Então a ideia era que eu tivesse, por exemplo, um, um casaco para pouco frio e um casaco para muito frio. É isso que a gente faria com, a, com essa interface gorda. Né? Fatiaríamos, né, tá certo? de tal forma que é, você possa usar a interface ou o casaco para o frio que esteja fazendo. Tá certo? Se eu usar um casaco para pouco frio, com muito frio, eu vou sentir frio. Tá certo? Então, eu tenho que usar no, no, no momento adequado. E o DIP? É, ele tem que ver muito com abstração. Ou seja, você tem uma classe que depende da outra classe, da dependência. Por quê? É, eu, eu vou acabar colocando uma, in, uma interface em que eu vou fazer que a minha classe dependa dessa interface, e agora a classe da qual eu dependia, ela agora depende dessa interface. Chama de inversão, tá certo? A gente vai mostrar isso com mais detalhes, tá certo? E, uh, espero que você tenha.. Uh, uh, Gostado dos princípios solid, nós iremos descrever e detalhar uh, nos materiais educacionais ou em vídeo ou em material de leitura uh, no nosso curso. Obrigado.